Olá pessoal, atendendo pedidos aí de alguns seguidores aí do nosso canal, hoje nós vamos falar sobre análise de trilha, isso daí é algo muito legal, nós vamos aprender como que a gente faz o desdobramento das correlações em efeitos diretos efeitos indiretos, como que a gente interpreta isso e vamos mostrar também como que é possível fazer isso lá no software R. É, quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva, compartilhe os vídeos com um colegas de vocês, sempre, sempre a gente está postando muita coisa legal. E vamos começar! Antes de iniciar, é muito bom dizer que nós já temos alguns vídeos bem legais sobre correlação aqui no nosso canal. Nós falamos sobre o que é uma estimativa de correlação, como que a gente estima esses coeficientes de correlação nessa aula 15B. Na aula 15B1, nós falamos sobre erros frequentes na interpretação da estimativa de correlação. É, vale muito a pena assistir esse vídeo para verificar se vocês não estão cometendo equívocos nos outros trabalhos de vocês. E na aula 15B2, nós falamos sobre o problema de considerar a significância da correlação, principalmente em situações onde a gente tem um número de graus de liberdade muito alto, ok? Então assistam a essas aulas, muito do que foi dito nela é requisito para a gente entender essa aula de hoje. É, vamos iniciar então? Vamos imaginar um exemplo né, bem similar a uma dessas aulas anteriores quando nós estávamos falando sobre o problema né, de nós considerarmos a correlação em alguns estudos, já que a correlação ela não tem uma associação de causa e efeito. Por exemplo, vamos imaginar aqui que nós temos sete cidades, e para cada uma dessas sete cidades nós colocamos o número de habitantes que ela tem, o número de policiais, o número de escolas e o número de assaltos. Esse conjunto de dados aqui é um conjunto de dados inventado, eu simulei eles, né, que não são dados reais, tudo bem? Mas veja só, é uma forma imediata de a gente estudar a associação aí entre essas características é por meio da correlação. Né? onde nós conseguimos verificar a associação linear que a gente tem entre as características. É, nós temos aqui nessa matriz, então, todas as correlações né, entre essas características 2 a 2 e vamos imaginar que na nossa pesquisa a variável de maior interesse que a gente quer explicar, né, que a gente quer enfatizar no nosso trabalho, vamos imaginar que seja um número de assaltos. Ok? Sendo assim, nós poderíamos vir aqui e olhar as correlações como o número de assaltos e falar né, que o número de escolas foi aquela que apresentou a maior correlação. E podemos afirmar, então, né, que quanto maior o número de escolas, maior o número de assaltos. E até mesmo é, recomendar na nossa pesquisa que uma forma de diminuir o número de assaltos seria né, é, diminuir o número de escolas né, e no mesmo assassino diminuir o número de policiais. É, vocês devem saber que isso não faz sentido nenhum. Né? É, mas conclusões dessas formas são feitas rotineiramente em trabalhos científicos. E uma grande motivação disso né, é acreditar que essa correlação ela realmente tem uma causa-efeito, né? a partir da qual nós podemos de fato afirmar que uma medida ela tá, uma variável está de fato influenciando na outra, sendo que isso não é realidade. Neste caso aqui, é essas correlações são até significativas, né, lá pelo teste T. Mas, tudo bem. Vamos dar um passo a seguir para a gente falar sobre a análise de trilha, né, onde nós vamos desdobrar esses efeitos, né, essas correlações em efeitos diretos e efeitos indiretos, para a gente estudar, de fato, a relação de causa e efeito. É, antes da gente falar da análise de trilha, vamos desenvolver o raciocínio até a gente chegar lá. Inicialmente nós vamos falar de regressão múltipla, né? é, vocês devem saber, já devem ter visto em aulas anteriores, que quando nós temos uma variável resposta, né, uma variável dependente, que no nosso caso é o número de assaltos, é, e variáveis explicativas que são quantitativas, a gente trabalha com análise de regressão. E quando a gente tem mais de uma variável explicativa, né, que no caso a gente tem número de habitantes, número de policiais, número de escolas. Então a gente teria uma regressão múltipla. Então é possível nós ajustarmos o modelo de regressão a fim de nós conseguirmos predizer o nosso número de assaltos a partir do número de habitantes, número de policiais e número de escolas. E por meio desse modelo de regressão múltipla, a gente consegue ver também quais dessas características que têm o maior efeito na nossa variável de interesse. Para isso, nós conseguimos, então, né, utilizar esse modelo aqui de regressão múltipla, onde nós temos a nossa variável resposta, temos aqui como variáveis explicativas número de habitantes, número de policiais, número de escolas, beta zero é o nosso intercepto, beta 1, um, beta 2, beta 3 são coeficientes de regressão. E esse EI aqui seria o nosso erro experimental, ok? É, de posse aqui do nosso modelo estatístico, a gente consegue, então, fazer o nosso modelo de regressão múltipla. Daqui a pouquinho, a gente vai aprender como que a gente faz isso lá no r. É, mas vamos prestar bastante atenção aqui inicialmente nos resultados para a gente desenvolver o nosso raciocínio. Nós temos aqui na primeira coluna os nossos coeficientes. Esse 334 é esse beta 0 que o nosso intercepto, esse menos 0, 14, 14 seria nosso beta 1 e assim por diante, ok? É, um desses problemas que a gente tem aqui nesses coeficientes é que não faz muito sentido nós compararmos entre eles é, em relação à sua magnitude. Porque a gente tem aqui variáveis que têm diferentes variações, vamos dizer assim. né Por exemplo, o número de habitantes dessa primeira cidade para a segunda tem uma diferença aqui de... 10 mil habitantes. Se a gente for olhar o número de policiais, tem uma diferença apenas de 25. Então, a gente tem uma variação muito diferente entre essas variáveis. Nesse caso específico, a gente ainda tem todas as unidades medidas iguais, né? que são contagens, são números. Se nós imaginarmos um caso que a gente está trabalhando, por exemplo com altura de planta, diâmetro de planta, número de frutos, peso de frutos, a gente teria um problema maior ainda, que nós teríamos diferentes escalas de medidas, né? É, como metros, é, centímetros, quilos, contagem... Então, algo muito importante para a gente, de fato, conseguir fazer um estudo dessa... de quais efeitos são os principais, são os mais importantes, é muito legal a gente tirar a escala do nosso conjunto de dados, fazendo o que nós chamamos de padronização. A padronização né, dos dados, basta nós obtermos para cada uma das nossas variáveis a média e o desvio padrão, e posteriormente nós vamos pegar cada um desses valores, subtrair da média de sua variável e dividir pelo seu desvio padrão. Por exemplo, nós temos aqui é, 15.650 menos a média dessa variável aqui, que foi de 64.005, né, é, nós vamos dividir pelo desvio padrão, que foi 3.942.6. E a gente acha esse valor aqui, ó, menos 1.23%. De forma que, expandindo essa fórmula que ela para cada um desses valores que a gente tem nessa tabelinha, a gente chega nessa outra tabela com os nossos valores padronizados. Esse conjunto de dados com esses valores padronizados tem algumas propriedades muito importantes do ponto de vista estatístico. Como vocês podem ver, se nós fizermos agora a média dos nossos valores padronizados, a gente sempre vai encontrar o valor zero. E se a gente fazer a variância né, entre elas, a gente vai achar sempre o valor 1. E o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância, obviamente também vai ser igual a 1. Né? Então isso daqui é uma propriedade muito importante da padronização dos dados, que a gente consegue tirar a escada do nosso conjunto de dados, fazendo com que a nossa média seja zero e o nosso desvio padrão seja 1. Mas o que a gente quer estudar aqui é a associação entre as características, né? É... Uma vez que a gente quer predizar uma característica a partir das demais. Então a gente vê outra propriedade muito interessante aqui também desses dados padronizados. É... Olha só, no slide anterior nós falamos que a correlação de peso entre cada uma dessas características estão contidas aqui nessa tabela. Se nós fizermos a correlação dos nossos valores padronizados, nós vamos encontrar esses mesmos valores ou seja, a padronização ela não altera a correlação, ou seja, a associação que a gente tem entre as nossas variáveis. Outra curiosidade também é que se nós fizermos né, uma variância, né, análise de variância, de covarianças aqui dessa matriz, a gente vai ter uma matriz que também será idêntica à nossa correlação. Ou seja, as variâncias e covarianças residuais são igual à nossa correlação. O que é de se esperar, né? Que se nós formos lembrar bem a fórmula da correlação, nós temos covariança dividido pela raiz quadrada de variância de x que multiplica a variância de y. Se nos nossos dados padronizados a variâncias, todas as variâncias são igual a 1, né? 1 vezes 1 dá 1, raiz quadrada de 1 dá 1. Então, a gente teria que a correlação seria igual a covariância dividido por 1. Ou seja, a correlação é igual a covariância, Ok? É, então, agora que a gente já viu as propriedades interessantes aí, do ponto de vista estatístico dos nossos dados padronizados, vamos refazer a nossa regressão múltipla considerando esses dados padronizados. Aqui nós conseguimos ver os resultados, né? onde nós conseguimos ver os nossos coeficientes. o um intercepto né? Ele vai dar aqui ó, 4 vezes 10 a menos 17, ou seja, 0,00017 vezes, né? É, o que arredondando dá igual a zero, isso daqui seria, vezes né? 10 a menos 1, então seria menos 0,12, né? 0,49, 0,64. Então, isso daqui são os nossos coeficientes. É muito importante nós considerarmos que nós conseguimos obter até mesmo a significância dessas coeficientes aqui pelo teste T onde a gente consegue ver que é tudo não significativo, uma vez que o nosso p-valor foi superior a 0,05. É, conseguimos ver aqui também outras coisas importantes, como coisinha de determinação, conseguimos ver que a regressão foi significativa, né? tem muitas informações importantes aqui. É, e nós temos aqui também né, os nossos resultados anteriores com os nossos dados originais, só para a gente comparar o que aconteceu se nós formos ver, a nossas estimativas dos coeficientes alterou, o que é esperado, né? já que nós mudamos a nossa escala, né? nós retiramos a escala aqui dos conjuntos de dados, mas a significância aqui desses nossos coeficientes de regressão, ele se manteve né? para o nosso efeito aqui do número de habitantes, do número de policiais e de número de escolas. O p-valor foi idêntico ao que está aqui em cima. E a mesma coisa é verificada também aqui para o nosso coeficiente de determinação, para o nosso valor de f calculado lá da análise de regressão e também para o nosso p-valor da nossa análise de regressão. Né? É... E a vantagem da gente fazer essa padronização é que o fato de cada uma dessas variáveis agora não ter escala, né? essa é adimensionais possibilita que a gente possa comparar esses coeficientes em relação à sua grandeza, a ponto de eu olhar aqui e já afirmar que nosso número de escolas tem um efeito maior do que o número de policiais, né, que tem um efeito maior que o número de habitantes. Lembrando que a gente faz associação aqui sempre olhando em módulo, ok? É, mas vamos lá. Se nós formos lembrar sobre o que é uma regressão múltipla, nós vamos lembrar dessa forma matricial aqui, de nós representarmos o um modelo de regressão linear. É, onde nós temos, como sendo esse y, os nossos valores observados para a nossa variável resposta, né, nossa variável dependente, que é o número de assaltos, o beta, né, o beta, também chamado de beta, seria os nossos coeficientes de regressão, beta 0, beta 1, um, beta 2 e beta 3, que a gente quer estimar. E esse xão, ele será a nossa matriz de delineamento, né? a nossa matriz onde nós vamos ter aqui é, o valor 1 para todo mundo, quando a gente utiliza esse intercepto, e todos os valores das nossas variáveis explicativas, número de habitantes, números policiais e número de escolas. É muito importante, pessoal, a gente lembrar que se no nosso modelo estatístico nós não considerarmos um intercepto, vocês podem testar aí, esses nossos coeficientes aqui, eles não irão se alterar. Tudo bem? quando a gente está utilizando esses dados padronizados. Mas foi muito importante eu inserir esse intercepto aqui no nosso modelo, uma vez que isso faz com que o nosso número de graus de liberdade aqui na nossa análise fique correto e, consequentemente, a significância dos nossos coeficientes também estejam corretos. Ok? É, mas vamos lá. Nós falamos também, né, nós sabemos que é possível nós chegarmos nesse valor de beta, que são os coeficientes que nós queremos estimar, por meio dessa expressão. Inverso de x'x, x, que multiplica x'y. E aqui, nós já falamos sobre esses estimadores, sobre essas matrizes, nessa aula 15A, a análise de regressão e introdução. Então, se alguém estiver um pouco perdido, né, procura essa aula aqui no meu canal, onde a gente fala sobre... Essas aulas de obras de matrizes, né? Como que a gente consegue é, obter o beta por meio dos metros quadrados mínimos. Mas vamos lá. É, nós falamos, né, que o intercepto a gente colocou no nosso modelo apenas para nós conseguirmos chegar né, nos graus de liberdade correto, consequentemente, fazer os testes de significância aqui, os testes de hipótese de forma correta, né? Mas vamos considerar aqui como a matriz de alinhamento sem aquela primeira coluna com valor 1, ou seja, o um modelo sem o é, um intercepto, que vai ficar um pouquinho mais fácil para nós chegarmos no conhecimento aqui de análise de trilha. Né? Nós estamos desenvolvendo o nosso raciocínio. Veja bem, nós temos aqui nossa matriz X, que seria né, é, os nossos valores padronizados para cada uma aí das nossas variáveis explicativas. Se a gente pegar a transposta dessa matriz X e multiplicar por ela mesmo, nós vamos chegar aqui nessa matriz. Né? É, essa matriz x'x, X, vocês podem observar que na diagonal principal ela tem aqui o número 6, que nada mais é do que o nosso número de cidades que nós temos, nosso número de observações, menos 1. Né? E se nós pegarmos essa matriz aqui e dividir ela por n menos 1, a gente chega nessa outra matriz aqui. E nessa matriz, nós conseguimos ver que ela é igualzinha à nossa matriz de correlação, onde nós temos aqui 1 um na diagonal principal e arredondando 0,80, 0,95, 0,79. Da mesma forma, nós temos aqui esse x'y. Se nós fizermos transposta dessa matriz x e multiplicar por esse vetor y, nós vamos ter aqui esses valores, que nada mais é do que... As correlações entre os nossos números de assalto e os nossos números de habitantes. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao invés de a gente fazer todo aquele passo para padronizar o nosso conjunto de dados, né, é, nós podemos partir já das nossas matrizes de correlação. Né? É, então, quando a gente fala que a gente está fazendo uma análise de trilha, a gente já está trabalhando diretamente com essa matriz de correlação, é, a fim de nós simplificarmos o nosso caminho né? E a gente fala que a gente está Desdobrando as nossas correlações Em efeitos diretos e efeitos indiretos Mas por trás disso O que, é que a gente está fazendo lá no fundo No fundo é um estudo de regressão múltipla né? Por isso que nós estamos desenvolvendo Esse raciocínio aqui Para a gente entender direitinho o que, é que a gente está fazendo Então Se nós viermos aqui fazer o inverso De x, x Que multiplica X linha y, nós conseguimos chegar aqui nesses nossos coeficientes, que são os nossos coeficientes betas, né? que nada mais é do que os nossos coeficientes de regressão, ou seja, os nossos efeitos diretos na nossa análise de trilha. Né? Se a gente verificar aqui, esses valores são os mesmos que nós encontramos no slide anterior. Menos 0,12, 0,49, 0,64. É, então, tá, vamos continuar. Nós podemos, então, né, pegar esses nossos efeitos, que são nossos efeitos diretos, né, é, e montarmos aqui uma tabelinha, onde nós vamos colocar os efeitos diretos na diagonal principal, e fora da diagonal principal, nós vamos colocar o que nós vamos chamar agora de efeitos indiretos. É, Para a gente obter esses efeitos indiretos, basta nós fazermos algumas pontinhas. Né? É, veja só, nós temos aqui que o efeito direto, por exemplo, né, do número de habitantes é, na nossa variável básica, né, que seria o nosso número de assaltos, foi de menos 0.12%. E a gente sabe que a nossa correlação entre o número de assaltos e o número de habitantes foi 0,88. Vocês conseguem ver que há uma diferença de 0,88 para 0,12. Né? Diferença é essa que ela é preenchida né, pelos nossos efeitos indiretos. Então, o que com que o nosso efeito direto ele seja diferente do nossa correlação são os efeitos indiretos. Né? Então, vamos estimar os efeitos indiretos. Olha só. Para me saber o efeito indireto que o meu número de policiais tem, via o número de habitantes, no nosso número de assaltos, basta nós pegarmos a correlação que a gente tem entre o número de policiais e o número de habitantes, que foi 0.8, e multiplicar isso pelo efeito direto do nosso número de habitantes, que foi menos 0.12. Fazendo isso, nós chegamos aqui nesse valor, menos 0.0976. Da mesma forma, se eu quero obter aqui ó, o efeito indireto do meu número de escolas via número de habitantes, na, nosso número de assaltos, nós vamos fazer então a correlação entre o número de escola e o número de habitantes, que foi igual a 0.95, e multiplicar isso pelo efeito direto do número de habitantes, que foi menos 0.1220. Nós vamos chegar aqui nesse valor. No mesmo raciocínio a gente vai fazer para todo mundo, né? Para chegar aqui, ó, efeito indireto do número de habitantes no número de policiais. Nós vamos fazer é, a correlação que a gente tem do nosso número de habitantes com o nosso número de policiais, que é 0.8, e vamos multiplicar isso pelo efeito direto do nosso número de policiais, que foi 0.49. E a gente acha que é 0.3922, e, seguindo o mesmo raciocínio, nós conseguimos completar aqui a nossa tabelinha com esses efeitos indiretos. Só para vocês verem como que isso faz muito sentido. Né? É, nós temos aqui os nossos efeitos diretos e nossos efeitos indiretos fora da diagonal principal. É, quando a gente está trabalhando com o número de habitantes, a gente viu que tem uma correlação de 0.88 com o número de assaltos. O efeito indireto do número de habitantes foi de menos 0,1220. Então, o que, é que complementa esse valor aqui de 0,88%? São esses efeitos indiretos do número de habitantes via nomes policiais e do número de habitantes via escolas. Né? Uma vez que nós somarmos esses efeitos indiretos a esse efeito direto, nós conseguimos chegar nesse 0,88, né, que é essa correlação. Da mesma forma, se nós somarmos aqui, a gente vai chegar nesse 0,90. Se a gente somar aqui esses efeitos diretos e indiretos do nosso número de escola, a gente vai chegar no 0,92. Então, aqui a gente está começando então, a entender o que é a análise de trilha. Né? A análise de trilha, então, é uma metodologia que a gente utiliza para a gente desdobrar as nossas correlações, né? essas correlações que nós temos aqui da nossa variável básica, da nossa variável resposta, com as nossas variáveis explicativas. Né? Desdobrar essas correlações em efeitos diretos e efeitos indiretos. É, esses nossos efeitos diretos nada mais é do que os nossos coeficientes de regressão é, em um modelo de regressão linear, considerando nossos conjuntos de dados padronizados. E o fato de nós utilizarmos esses conjuntos de dados padronizados faz com que a ausência de escala nesse conjunto de dados torne possível nós compararmos esses coeficientes quanto à sua magnitude para saber qual dessas é, variáveis que tem o um maior impacto sobre a nossa variável resposta. Então, nós poderíamos afirmar aqui que a variável mais importante, né, que nós temos para explicar a nossa variável resposta, a nossa variável básica que é o número de assaltos seria o nosso número de escolas que já teve um maior efeito direto, né? É, que nós temos aqui o nosso número de policiais que também, né? É, foi a segunda característica mais importante, né? e olhando aqui é em moda por último, nosso número de habitantes. E os efeitos indiretos né, mostram o que é está compondo o restante aqui dessa correlação, né? o que dessa correlação não foi explicado pelos efeitos diretos. Okay? É, veja bem, nós conseguimos obter outras informações muito importantes aqui na nossa análise de trilha. Inicialmente, é muito importante a gente saber se nós estamos tendo um bom ajuste nesse nosso modelo. Né? A gente consegue fazer isso por meio do coeficiente de determinação. A gente já falou isso nas aulas de regressão, em que o nosso coeficiente de determinação pode variar de 0 até 1, um, ou de 0 a 100%, né? se a gente multiplicar isso daí por 100, sendo que quanto mais próximo de 1 um, ou mais próximo de 100, né? melhor é a qualidade do nosso ajuste. Nós conseguimos chegar no nosso R2... É, somando então os nossos valores diretos pelas seus respectivas correlações aqui, da nossa variável resposta com cada uma dessas variáveis explicativas. Né? Então, fazendo menos 0.12, 20 vezes 0.88, mais 0.49 vezes 0.90, mais 0.64, mais 0.92, a gente chega na nossa coeficiente de determinação: 0,92, 52. Se nós formos olhar lá naquela análise que nós fizemos lá atrás, nossa análise de regressão hoje, a gente vai ver que é a mesma estimativa, né? tem que bater. Outra informação muito importante é o que a gente chama de efeito da variável residual. A gente consegue obter ela fazendo 1 menos o nosso coeficiente de determinação e fazendo a raiz quadrada aí, né, desse valor. Fazendo isso, nós conseguimos chegar aqui a 0,2735, né? Então, esse 0,2735 indica para a gente qual que é o efeito do erro experimental aqui né, na nossa análise. Qual que é né, o efeito das variações que se deve ao acaso, das variações que não é explicado pelo nosso modelo. Isso daqui é muito importante para a gente comparar né, com os nossos coeficientes aqui e verificar que são mais importantes. Por exemplo. Esse 0,64, e 0,49, ele é maior do que o efeito da nossa variável residual, né? Então ele tende a ser importante, por quê? Porque ele é maior do que o efeito que se deve ao acaso, que se deve ao erro, né? Por outro lado, esse menos 0,2, esse menos 0,9, esse menos 0,11, todos eles são menores do que a nossa variar o nosso efeito da variável residual. Então isso quer dizer que essas variáveis, aqui é esses valores eles não são muito importantes, né? Eles tendem a ser não significativos, vamos dizer assim, é, de forma que então nós conseguimos, né, é, fazer as interpretações aqui nesse nosso estudo. Então, é, embora a nossa correlação né, de 0.92, 0.90, 0.88 sejam correlações significativas, que aponte uma associação significativa do nosso nome de assalto com as nossas variáveis explicativas, né, que vocês conseguem ver aí pelo teste T, nós conseguimos ver aqui pela análise de trilha que é, nós temos efeitos diretos que não são efeitos muito grandes. Né? Então, que não existe, de fato, essa associação de causa e efeito dessas variáveis explicativas na nossa variável resposta. É, a gente até consegue ter um maior embasamento nessa afirmação quando a gente olha aqui esse resultado da análise de regressão, onde a gente consegue ver que esses nossos efeitos diretos, eles são não significativos. Então, do ponto de vista estatístico, né, a gente pode afirmar que é, o número de habitantes, o número de policiais e número de escolas não são variáveis com a qual a gente consegue explicar o nosso número de assaltos, né? Então a gente parte de um início, onde a gente viu lá no primeiro slide a, nosso, a nossa matriz de correlação, né? a partir da qual a gente poderia fazer uma conclusão equivocada, até chegar aqui na análise de trilha, onde a gente consegue ver né, que não existe uma associação causal, né? entre essas variáveis. E nós conseguimos ver que verificar, né, que isso ocorreu mesmo quando a gente tem um coeficiente de determinação muito bom, né, de 0,92 próximo de 1. É, se esse coeficiente de determinação fosse baixo, né, vai imaginar que a gente tivesse um coeficiente de determinação 0,5, por exemplo, uhum. né? O que, é que justificaria esse baixo coeficiente de determinação seria né, que nós poderíamos ter outras variáveis importantes aí na predição da nossa variável resposta que não foi contemplado no nosso modelo. Né? Alguma variável muito importante que não foi avaliada. Né? Nesse caso aqui a gente viu que nosso coeficiente de determinação ele foi relativamente bom. É, então, pessoal, como arquivos de exemplo, nós temos esse conjunto de dados, né, que é arquivo TXT, vocês conseguem fazer o download deles aqui na descrição do vídeo, é, com o qual vocês vão conseguir né, fazer as análises aqui no R, para vocês aprenderem a fazer uma análise de trilho. Então, como sempre, a gente vai lá no RStudio, vamos abrir aqui um novo script, nesse novo script nós vamos começar apagando a memória do R, então remove... List igual a ls, abre e fecha parênteses, nós vamos indicar qual que é a nossa pasta de trabalho, que é a pasta que contém esse nosso arquivo chamado dados, vou copiar aqui, nós vamos colar, entre aspas, vamos inverter todas as barras de direção, inverter todo ok, e vamos dar um Ctrl Enter. Quando a gente faz isso, o R já está reconhecendo aqui, né? Esse endereço como sendo a nossa parte de trabalho Agora eu já vou colocar o id igual a ler.tabela é, Abre aspas, vou apertar o tab Vou selecionar aqui o nosso arquivo chamado dados.txt Vírgula cabeçalho igual a verdadeiro Vou dar um ctrl enter e nós conseguimos aqui abrir o nosso conjunto de dados é, A primeira coisa que nós vamos fazer com o nosso conjunto de dados pode ser, é, Vai ser fazer a nossa análise de correlação né? Nós podemos vir aqui e fazer correlação de desão. Na hora que eu dou o Ctrl Enter, a gente consegue ver aqui a nossa matriz de correlações, né? correlações de Pearson. É, se a gente quiser fazer um teste T, por exemplo, né? testar se a correlação ela é significativa ou não, a gente utiliza o teste. Vou fazer aqui, por exemplo, a correlação de decifrão assaltos com decifrão... É policiais, né? Quando eu dou aqui um CTRL ENTER, nós conseguimos ver aqui a nossa estimativa de correlação que foi de 0.9032, nós conseguimos ver que essa correlação ela foi significativa ao nível de 1% de significância, né? E aqui reside o problema, eu posso afirmar então que aumentando o número de assaltos aumenta o número de policiais, né? o que não é correto, né? É, como a gente vai ver aqui pela análise de trilha E esse tipo de conclusões é que a gente faz rotineiramente Nas nossas pesquisas, né? o que é muito errado Tanto quanto seria aqui é, Vamos continuar aqui então né? A gente viu aqui a nossa matriz de correlação Nós fizemos também uma análise de regressão múltipla Com os nossos valores originais né? Vou criar aqui um modelo Vou chamar de modelo 1 Que vai ser igual a a LM, esse LM é uma função para a gente ajustar regressões lineares, seja elas simples ou regressões múltiplas. E basta eu vir aqui agora e colocar decifrão assaltos, que é a nossa variável básica, a né? nossa variável dependente. Vou colocar um til e agora a gente vai colocar aqui as nossas variáveis, né? que são número de decifrão. Número de habitantes, mais decifrão, número de policiais, mais decifrão, número de escolas. Dando um Ctrl Enter aqui, a gente consegue criar o nosso modelo, né? Summary, modelo 1 dá um control e a gente consegue ver os nossos coeficientes de regressão, nossos coeficientes de determinação, né? E a gente falou que a gente não consegue comparar esses coeficientes aqui em relação à sua magnitude, uma vez que cada uma dessas variáveis ela tem uma escala diferente, né? Tem variações diferentes. Então nós falamos que a gente é interessante nós fazermos a padronização do nosso conjunto de dados. Nós conseguimos fazer isso, né? Pegando cada valor, dividindo, né, pelo, diminuindo pela média, dividindo pelo desvio padrão. Como a gente está trabalhando com uma matriz, a gente pode utilizar a função apply, que vai nos ajudar. Nessa função apply, nós vamos colocar a nossa matriz, que é o Dzão. A gente quer fazer as operações para cada uma das nossas colunas, né? porque a gente tem as nossas variáveis respostas nas colunas. Estava então, por aqui meu número 2. Se fosse operações por linha, a gente colocava o número 1. Um. E aqui eu vou colocar uma formulazinha né, com a qual né, nós vamos conseguir estimar o nosso desvio padrão. Então, cada uma dessas colunas que a gente tem, nós vamos chamar ela de x aqui. Nós vamos fazer x menos a média de x. Então, nós vamos, estamos pegando cada valorzinho que a gente tem nessa coluna e estamos subtraindo ela da média dessa variável e vamos dividir pelo desvio padrão de x. Vou fechar parênteses aqui, não, eu dou um ctrl enter, nós conseguimos chegar nos nossos valores padronizados. Eu vou chamar isso daqui de D p de padronizado. Vou dar um ctrl enter, beleza, a gente criou aqui um dp. Né? É, esses nossos valores padronizados, eles estão aqui numa forma de matriz. Né? Vocês conseguem ver que aqui em cima tem tá umas setinhas, daqui está na forma de data frame. Sempre quando a gente vai trabalhar aqui com regressão, né, é bem legal a gente sempre converter os nossos dados de matriz para data frame. Então, eu vou colocar aqui, ó, dp é igual a data.frame de dp. Quando eu dou um ctrl enter, vocês conseguem ver que a gente conseguiu converter. Né? Apareceu aqui agora essa setinha. É, e vamos refazer aqui a nossa análise de regressão. Modelo... Modelo 1 é 2 né? Vai ser igual a lm de dp cifrão número de assaltos tio dp cifrão é, número de habitantes mais dp cifrão número de policiais mais dp cifrão número de escolas vou dar um Ctrl Enter vou fazer aqui a summary de modelo 2, Ctrl Enter. Aqui vocês conseguem ver que apareceu os nossos coeficientes, né? Nosso interceptor foi igual a zero, arredondando aqui, né? 4 vezes 10 a menos 17, e aqui foi, né? 1,2 é, um vezes 10 a menos 1, um, que é a mesma coisa de menos 0. É 120, né? Que é 0,49. Se a gente quiser até ver esses coeficientes, a gente pode colocar aqui, ó, coeficientes de modelo 2. Control Enter. Como nosso teste é um valor muito baixo, apareceu aqui todo mundo aqui, né, em potência de 10. Até posso vir aqui e colocar é, arredondar isso. Onde? arredondar para duas casas decimais, três casas decimais, cinco casas decimais, por exemplo, então eu dou Ctrl Enter, né? aí já apareceu, sem ser em potência de 10, ok? Então, esses daqui são os nossos efeitos diretos, né? com o qual a gente conseguiria obter aqui também, né? por meio de álgebra de matrizes. Apenas a título de exemplo, né? não custa nada, nós temos aqui o nosso x. Eu posso chamar meu x como sendo cbind, de decifrão, número de habitantes, vírgula, decifrão, é, número de policiais, vírgula, decifrão, número de escolas. Posso chamar aqui o meu y como sendo igual a nosso decifrão. Número de assaltos. E aqui a gente já consegue ver aquelas coisas importantes que nós falamos. Né? transposta de X que multiplica X. É... Aqui vocês viram que deu um resultado muito estranho. Né? Que a gente precisa considerar os valores padronizados. Né? Então os valores padronizados estão no DP. Então deixa eu acrescentar P. Pzinho. Pzinho. Beleza. Agora a gente está considerando os valores padronizados. Quando a gente faz x'x x, com os nossos valores padronizados, né, nós temos isso daqui. É, e se nós dividimos isso pelo nosso número de observações menos 1, que no caso aqui, né, a gente tem 7 observações menos 1, ou seja, 6, a gente consegue chegar nessa matriz de correlação entre as nossas variáveis explicativas. Se nós fizermos aqui a transposta de x que multiplica nosso y e dá um ctrl enter, nós vamos ver esses valores aqui. Que da mesma forma, dividido por 6, vai ser igual a nossa matriz de correlação né, entre é, os nossos valores observados, né, da nossa variável resposta, com os valores da variável explicativa né? Então quando a gente vai trabalhar com uma análise de trilha A gente pode trabalhar então apenas com a nossa matriz de correlação Para a gente trabalhar aqui com a análise de trilha Nós vamos utilizar um pacote chamado biotools. Então instale esse Biotoles, né? Para quem não instalou, basta escrever aqui Install.pacotes E aqui dentro colocar BioTools e apertar o um Ctrl Enter, vocês vão conseguir instalar isso daí no computador de vocês, né? Eu já instalei, então basta eu escrever aqui, né, clicar no Biotos. É, esse BioTools ele foi... é um programinha feito por um brasileiro chamado Anderson Rodrigo da Silva, né? A gente já até apresentou aqui algum livro escrito pelo Anderson Rodrigo, já falamos de um outro livro também, né, numa resenha, que é um livro que ele é coautor, é, quem quiser saber um pouquinho sobre esses livros, assistam aos vídeos aí, né? é, onde nós fizemos uma resenha. Mas tudo bem, nós conseguimos, então, né? é, abrir aqui esse nosso pacote. Vou abrir o manual só para nós verificarmos aqui as funções que tem dentro do Biotools. É, aqui no index, a gente consegue ver todas as funções. Vocês conseguem ver que tem muita coisa legal aqui. Ele faz análise discriminante, faz agrupamento. Toucher, né? É, e dentre essas várias coisas que tem, tem aqui, ó, PAT Análise, que nada mais é do que análise de trilhas em inglês. Para a gente utilizar essa função, basta nós escrevermos PAT é, Análise, que é o nome da função e colocar aqui dentro a nossa matriz de correlação, né? Então vou vir aqui, ó, colocar cor correlação da nossa matriz D, né? Se eu der um Ctrl Enter aqui, só nisso daqui, que a gente vai ver aquela nossa matriz de correlação que contém, né, os valores nosso de X linha X e de Y Y, né? Nós vamos pegar essa nossa correlação e vamos indicar aqui qual que é o nosso resp.call, que nada mais é do que a nossa coluna que contém a nossa variável resposta. Nossa variável resposta, nossa variável mais importante que a gente quer para ele dizer nesse trabalho é o nosso nome de assaltos, que é a primeira, segunda, terceira, quarta coluna. Então, vou colocar aqui 4. É, e vou colocar aqui também colineariedade igual a falso. É, nós podemos ter um problema de multicoloniedade no nosso conjunto de dados. Né? Isso faz com que o nosso x'x, X, na hora que a gente vai obter a inversa dele, a gente não tenha uma inversa comum. Né? É, então, sempre quando a gente for fazer é, operações estatísticas, ajustar modelo estatístico, onde passa pela inversa de uma matriz, é muito indicado a gente ver se a gente tem problema de multicoloniedade. Caso contrário, a gente tem que fazer o que a gente chama né, de análise de crista em comunheira, né análise de crista, né, que seria adicionar uma constante na diagonal principal da nossa matriz x'x X, antes de fazer né, a inversa dessa matriz x'x, X, ok? Mas isso a gente pode falar em uma outra aula para não sobrecarregar essa aula aqui. E agora basta dar o nosso Ctrl Enter a gente já tem toda a nossa análise aqui prontinha. Né? Temos na diagonal principal os nossos efeitos diretos e fora da diagonal os nossos efeitos indiretos, né? Onde eu consigo ver, por exemplo, que o efeito indireto do meu número de escola via número de habitantes na nossa variável básica, que é o número de assaltos, foi igual a menos 0.116, ok? Temos aqui o nosso coeficiente de determinação, o nosso valor aqui, o nosso efeito residual. Nós consideramos que a gente não tem multicolinearidade então o nosso valor que foi adicionado à diagonal principal foi zero, né? não foi adicionado valor nenhum. É, temos aqui algumas informações muito importantes. Temos aqui né, o nosso número de condições que indica se há multicolinearidade ou não. É indicado né, a gente considerar que não há multicolinearidade quanto esse número de condições é inferior a 100. Né? O número de condições, a gente pode falar isso em uma outra aula, né? ele é o nosso maior alto valor dividido pelo menor alto valor da nossa matriz x'x. X, okay? Nós temos aqui esse vif, que é o nosso valor de infração de variância, né? indicado que esse valor seja inferior a 10. Então aqui a gente viu que foi um pouquinho maior do que 10, né? Então a gente tem um pequeno problema de multipolineariedade, ok? É, então é isso, pessoal. É, nós conseguimos aprender coisas muito legais, a gente aprendeu o que é a análise de trilha, aprendemos isso bem ao fundo, né? Uma vez que a gente foi lá desde o nosso inicial, que é a análise de regressão, né? A gente viu que... A gente, ao invés de partir lá da análise de regressão múltipla lá do começo, a gente pode pegar um atalho, que é a é partir da nossa matriz de correlação, né? Mas no fundo a gente está fazendo uma análise de regressão múltipla e aqueles efeitos que nós tínhamos lá, a gente utiliza eles como sendo nosso efeito direto, né? Aqueles efeitos lá dos nossos coeficientes de regressão. E esses efeitos diretos, né, por diferença, a gente consegue obter os efeitos indiretos, né, a gente decompor aquela correlação e efeitos diretos e indiretos. E isso torna uma importância bem maior e fica muito mais legal quando a gente pensa na possibilidade de a gente trabalhar com outras correlações, né, como correlação, além da correlação fenotípica, como correlação genotípica, como correlação residual, obtendo muito mais informações importantes sobre os nossos Genótipos, sobre os nossos tratamentos, sobre aquilo que a gente está trabalhando. É, Para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva sempre, que a gente vai postar muita coisa legal aqui no canal, ok? E até a próxima aula.